Olá, cobras fumantes! Sejam bem-vindos ao Verde Oliva Newsreel. Hoje, como é o nosso primeiro programa, nada mais justo do que eu explicar um pouquinho o que é o Verde Oliva. O Verde Oliva é uma equipe de Airsoft que joga única e exclusivamente com loadout da Segunda Guerra Mundial, especialmente da Força Expedicionária Brasileira. O nosso objetivo é utilizar o Airsoft, que é um esporte, uma atividade que está cada vez mais popular, especialmente no Brasil, para divulgar a história do Brasil na Segunda Guerra Mundial, porque pouquíssimas pessoas sabem que o Brasil participou ativamente da Segunda Guerra Mundial, inclusive foi o único país sul-americano que efetivamente enviou tropas para a Europa para lutar contra os nazistas. A gente utiliza esse espaço para contar um pouco dessa história para as pessoas. E a prova de que isso dá certo é que mesmo o soft que é um esporte onde as pessoas jogam, já conhecem um pouco de militaria, conhecem um pouco da história militar, às vezes vem para a gente perguntar de onde é o nosso uniforme, de que país é. Então elas têm pouco conhecimento a respeito da história do Brasil. E aí o nosso objetivo é justamente esse, difundir a história do Brasil na Segunda Guerra Mundial. É claro que como o Brasil lutou do lado aliado, muitos equipamentos que o Brasil utilizou são no mesmo padrão que os Estados Unidos utilizou. Até porque o Brasil lutou como parte do exército norte-americano. Então a gente... É, ampliou um pouco o nosso horizonte, a gente joga com loadout do Brasil, mas de outros países aliados, no, até o próprio Estados Unidos, por exemplo, justamente porque os equipamentos são compartilhados o mesmo tipo de cinto, o mesmo tipo de armamento, e a gente vai falar sobre todos esses equipamentos em vídeos que serão lançados em breve, é, inclusive o objetivo desse canal é esse, é a gente falar um pouco sobre o nosso grupo, que tipo de equipamento que a gente utiliza, é, até para mostrar que, que é possível você jogar Airsoft usando equipamento de época. É claro que a gente não é um grupo especificamente de reencenação histórica. A gente efetivamente joga Airsoft, a gente precisa adaptar algumas coisas. Uma coisa é você fazer reencenação e você fica mais parado, ou até quando você faz as ações é um pouco mais teatral no Airsoft, as coisas têm que ser um pouco mais operacionais. Você efetivamente tem que trocar carregador, você tem que entrar em combate, tem que se rastejar de uma forma é, mais efetiva do que numa possível encenação ou numa gravação de vídeo. E a gente é, tem como objetivo estar nesse espaço do, de YouTube, de vídeos, é, para mostrar que a gente é, é um grupo ativo, que a gente joga de, de segunda guerra e consegue é, se divertir, consegue jogar com outros grupos, mesmo que eles joguem de moderno. E também para encontrar outras pessoas que joguem assim. Porque aqui no Rio de Janeiro, uma pessoa ou outra aparece com o loadout de Segunda Guerra, mas o nosso objetivo é conseguir juntar todas essas pessoas, fazer um evento que seja temático de Segunda Guerra, com todo mundo utilizando uniforme, seja aliado, seja eixo, se você tem uniforme alemão, ou francês, italiano, Estados Unidos, Brasil, entre em contato com a gente, porque a gente quer se reunir para fazer coisas legais, fazer eventos, levar um pouco de história. Porque, na minha opinião, o Airsoft ele é uma coisa lúdica. Por mais que você jogue de moderno, o fato de você utilizar uma farda de algum exército específico do mundo, equipamentos, mochila, e, e o objetivo das pessoas normalmente é ficar o mais parecido possível com um soldado real, isso tem um quê de lúdico. E a gente foi um pouco mais fundo nesse mundo, que é efetivamente trazer, resgatar a história da Segunda Guerra Mundial, especialmente a história do Brasil, que é uma história... É, que tem muitos exemplos, tem muitos, é, muitas histórias de bravura, muita história de superação e pouquíssimas pessoas conhecem. Então a gente está utilizando Airsoft, que é um meio que é um tanto popular, já tem um, um segmento específico que gosta do assunto, para falar um pouco do, do Brasil, falar um pouco da história dos aliados e, acima de tudo, se divertir, tirar fotos junto com as pessoas, fazer coisas legais, incentivar as pessoas, porque normalmente o pessoal que joga Airsoft, que está nesse meio, tem o gosto de colecionar equipamento, colecionar farda, eggs, né, armamentos, seja elétrico, seja gás, seja spring. Então a gente quer fazer uma coisa legal e mostrar para vocês que, que é possível e que todos são muito bem-vindos a compartilhar esse espaço conosco.